Olá meus ossinhos tudo pra vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e tudo bom com vocês galera? Vão assistir o vídeo todo sem, só para falar logo de início, porque você fica vendo, não vê o vídeo todo, compartilha galera né? Galera, se inscreva para você virar um sininho, estamos aqui no jogo Terrei, que é um jogo de terror Fala aí, Fê. estamos com ela também né, sempre eu nem queria estar aqui mesmo, né? Queria. <risos> eu queria vai, participar desse vídeo. Vai, bora, bora. Eu não sei se é junto, é ah, junto, é junto. Que diga Eu tô vendo nada. Mulher, cadê tu? Ai, tá carregando esse negócio aqui. aperta espaço, a esquipa, space não é recomendado, porém, também, né? terrei rei, que rei, base, campo. Play, play, Sem play, play. De batalha? Olha, gente, que é isso. Ah, não, não vou jogar não. Vai mulher aqui, ó. Ou sei onde é que tu tá? Eu acho. Ai, Primeira pessoa. Calma, calma, calma. Fica, fica aí. Deixa eu ver. O que, que eu tô? É, acho que a gente vai ter que se encontrar. O quê? É a vida, é a vida. A gente vai ter que se encontrar, eu acho. Ave Maria, a gente menina. vai pro lado e parece que a pessoa vai cair. Ave Maria. Olha, o um equipamento médico. Olha, que top. Bora aqui, bora usar isso aqui quando A gente vai pro lado assim, só pro lado aí que aperta o D e o A, aí quase capota, tá ligado? Eu te encontrado só não sei o quê. Ó, oh, negócio branco, oh, um carro. Eu não queria estar aqui, sinceramente, não queria. Por quê, mulher? que é isso? Jogo de Friends? Não, não, cara, cara. eu pera, pera, eu vou botar minha cachorra pra dentro do quarto, porque ah. aqui eu me sinto mais segura, vem, vem neném Vem, vem Eu gosto de cachorro Ei, rapaz, ah, tá de dia, bom dia Eu tô vendo em mim? Ah, não, que... <risos> essa é minha parceira. Mari, me espera! Que isso? Entra, dele, pelo amor de Deus. Para lá. Eu sozinha. Shift, shift, shift. Por que minha. Isso aqui tá parece da vida real. Que? Entende daqui tá parecendo a vida real. Uma abóbora? Uma abóbora? Abó Vamos começar. Até Ah, sei lá. Eu tô falando que tá. Oi? Eu não entendi o que é que é pra fazer no jogo, porém é isso. Acho que é só pra... É, Acho que vale -me, hum, tem de sobreviver. Vale-me, Cristo. Ainda Nem que é falso. Mas é que tá muito real. Vai, Vai pra baixo e pra cima, mas o que, que é que acontece? Estamos jogando. Observações... Você é o bastante... velho em reggae aqui, é? Pera, a torre tá inclinada? Não, é quando a gente vai pro lado, aí fica meio capotando Mulher Oi Nada O bicho tá aqui embaixo? Não, bora explorar, bora Não, eu não, tá doida? Bora, mulher. Tá maluca? bora Bora, bora Ah, tá bom Ai, meu som tá no do Senhor, eu não sei por que eu tô aqui Vou fazer. Ui Ai, tá bom. A pô, tu acha que uma perna? Não é a vida, né? Acontece. Tu acha? E é, tu me fez ouvir Se jogar. Você, tá, tá muito real. É só ligar a câmera. Oh. <risos> tá bom, tá vendo? Bora. Se fosse só pra ficar naquela torre, seria chato, viu? A gente tá em grupo. Ai o kit médico. Acho ah, não, anda A Ai, querido. Ai não, isso daqui é uma cadeira de rodas. Assusta é só a Bálbora de novo. Não achei muito de terror não, viu? Porra exemplo. Né? Vai ter susto. Então, né, gente, foi bom esse vídeo. Foi bom enquanto durou. Mas né, eu acho que acho que eu já vou indo. Também já viu meu né? Ai, mamãe, mamãe, mamãe, senhora, gostei de você. Tchau, senhora? senhora, senhora, senhora, senhora, nossa senhora, caramba. que eu que você é senhora, senhora, quero, é senhora não quero, senhora, senhora, senhora a senhora. Nossa, eu estou viva? Como assim, gente? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Oi, galera. Fogo! Tem uns negócios aqui. do Tchau, tchau. Tchau, deixa o like. Bye!